Olá, meus amigos, voltamos com o programa Ana Catarina Show, com muitas novidades, muitas histórias, muito bonita aqui do nosso município de Mafra e Rio Negro. E a gente tem, sempre tenta buscar histórias motivadoras, histórias que mostraram para nós que a gente pode ter dificuldade, a gente pode passar por uma situação difícil, em nossas vidas, mas a gente nunca deve desistir. Com muita força, com muita fé em Deus, as coisas vão solucionando, os nossos problemas vão é, diminuindo e, e, tempo a tempo, a gente vai resolvendo tudo que está errado para ter uma vida melhor, uma vida mais feliz. E é através dessas histórias que eu estou aqui no nosso programa na Catarina Show para passar para você é, histórias motivadoras em nossa cidade. Hoje eu estou com a Elisete Custódio. Tudo bem, Elisete? Tudo bem, Ana e você? Tudo jóia. A Elisete é. Você tem quantos anos, Elisete? 37. 37 anos. Desculpa hum. perguntar, mas é... <risos> mas é que a gente gosta, assim, até para saber a experiência que você tem na vida. Sim. Quanto mais. A gente ficando mais velha, a gente vai tendo mais humildade, Sim, sabedoria é e vai analisando os fatos e não vê que às vezes um probleminha é, é o fim do mundo. A gente consegue através da maturidade analisar melhor os fatos e fazer que as coisas aconteçam. Lisete, a gente eu por que que eu trouxe você? Um amigo meu me falou de você, comentou é, sobre os desafios que você tem em sua vida E que além disso, né, além de você ter um grande desafio na sua vida, que é muito compensador Depois a gente vai falar para você aqui que está assistindo é, Você ainda ajuda o próximo Então eu queria começar hoje a falar sobre a ação solidária que você está fazendo agora para a Páscoa Como que vai ser? Então, é, esse desafio é uma corrida solidária para arrecadar chocolates, né? Que serão entregues na PAI, Lar dos Velhinhos e para as crianças carentes da nossa região. A ideia é, é fazer essa ultramaratona, né? Vou sair da Oxy, da Vila Nova e vou correndo até o portal Érica Nuinhas. Sozinha. Então, vai ter, correndo sozinha, só que assim, vai ter uma, algumas pessoas que estarão me acompanhando, né? Uhum. De bike, de carro, até para levar a suplementação, tá acompanhando como que vai estar tá toda, né, é, é, essa corrida, porque assim, como é uma prova meio longa, né, então tem que ter todo um acompanhamento. E por que que você resolveu entrar nessa, em fazer essa ação solidária? Então, Ana... É, eu sempre quis, sempre, eu sempre ajudo quando eu posso, sabe? Aquela coisa assim que ah, alguém pede alguma coisa, sempre estou indo lá, mas eu queria fazer uma coisa maior. Já há muito tempo eu vinha pensando nisso. É, Natal sempre tem aquelas campanhas para arrecadar e tal, e eu começo do ano comecei a pensar assim: na Páscoa quase não, a gente não ouve falar, né? E veio essa ideia, porque o que, que criança quer? Né? Mesmo o mesmo idoso que tá lá no lar dos velhinhos Alguns deles não recebem visitas Ou coisa assim E eles gostam de chocolate E pensei assim, não, por que não fazer uma, né, uma ação solidária para arrecadação de chocolate mesmo para Páscoa né? para fazer uma Páscoa mais doce, digamos assim uhum. Aí que surgiu essa ideia Porque é, a vida da gente é tão curta, né Ana? E a gente tá aqui só de passagem Então daqui um tempo a gente vai ser só uma história Uma lembrança Então que a gente seja uma história bonita né? Seja uma história bonita, de amor ao próximo, empatia. Essa é a ideia. Lisete, e também tem o significado da Páscoa, né? Que é o renascimento. Exatamente. Então, eu acho, assim, bem interessante que você está fazendo. É, é, quantos quilômetros? 62. 62 quilômetros. Você deve ter um preparo físico. Tenho, já estou me preparando. É. É, Não a... vai ser uma prova fácil. Por mais que é, já, já, já treine há algum tempo, né? Mas, assim, a minha maior distância foi 54 quilômetros, né? Então, são mais, né? Alguns quilômetros ainda para frente, porque é, depois ali dos 42, você começa a pesar as pernas. Então, eu sei que não vai ser fácil, mas e... vou conseguir. É, vai, vai. Vai uhum. sim conseguir com o apoio da Ox Academia. É, sim. A, a Ox está me dando todo o apoio. Né, os meninos uhum. já falaram que vão me acompanhar, então tô bem feliz com eles também, né? Estar fazendo <risos> parte dessa... <risos> Dessa é muita né? loucura Dessa loucura, oh, Deus assim. Deus, Eu não sei se você tem esse pique Ai, Mas, Isete, é. fora isso Fora essa ajuda comunitária que você presta é. Para a sociedade em uma frente é, A gente sabe que você tem uma história Muito bonita E como a gente estava falando anteriormente Você tem algo Que você acredita né, Na sua vida Que você tem um propósito eu queria que você falasse aqui o que, que, o que, que, como que foi. Nós vamos conversar então, primeiro com a situação, como que uhum. começou a história. Você, com 25 anos, é, na gestação, você teve pré-eclâmpsia. Na verdade, eu tive, assim, nas duas gestações, né? O meu menino de 18 anos, uhum. é, que agora tá com 18 anos, e eu, na época, ganhei ele com 18 anos, também tive a pré-eclâmpsia. É, só que ele nasceu um pouquinho maior, né? Aí, eu, com 18 anos, fiquei sozinha na maternidade lá em Lages, na Tereza Ramos. Então, assim, já passei por uma barra bem grande com ele lá, sabe? E graças a Deus, assim, deu tudo certo. Ele né? nasceu com quantas semanas? 27. 27 com quantos quilos? Um quilo, é um quilo e meio. Só que ah. ele nasceu bem inchadinho. Então, ele perdeu. Ele foi para 900 e poucas gramas ali, sabe? Aham. Mas ele já nasceu maiorzinho. O pulmãozinho dele já tava mais formado, né? Então, foi, digamos assim, foi um pouco mais fácil a... A recuperação dele para trazer para casa. A pré-eclâmpsia, é, explicando aqui para as pessoas, a pré-eclâmpsia é quando a pressão sobe e na hora que a, é como, quando a, como a mulher está grávida, é, é, é um risco muito grande a, a mulher ficar com a criança, então eles fazem uma cesárea de urgência, porque senão... Pode tanto você Mãe ou a filho. criança vir a falecer. Sim. Então, na segunda gestação, que nem você falou, você teve de novo de a pré-eclampsia. Mesmo com acompanhamento, mesmo, mesmo, com... mesmo tomando Isso. os medicamentos para hipertensão, Sim. não... Na verdade, a minha pré-eclampsia, ela só dá na gestação e muito muito rápido, assim, não... Não, não uma... é a gestação não, inteira? Não. É, de uma hora para outra, assim, tava com a minha pressão boa e de repente comecei a inchar, sabe? Uhum. Aí eu já comecei a ter os mesmos sintomas. Aí acabei indo na maternidade, mas é aquela coisa, eles mandavam para casa porque minha pressão tava razoável, assim, né? Então eu fiquei quase uma semana indo pra maternidade e voltando para casa. Até que é, tive que ser internada, né? No caso da minha segunda gestação. Como que é o nome da sua filha? Rafaela. Rafaela. Rafaela nasceu com quantos quilos e de quantas semanas? Ela nasceu de 25 semanas, é, de 8, é, com 835 gramas. Ela nasceu sem nenhuma sequela? Sem nenhuma sequela. Foram feitos alguns exames que eles fazem dentro da maternidade, né? Até com os dois meses que ela ainda estava lá dentro, estava é, tudo normal. Uhum. Aí, próximo aos três meses, ela, quando ela foi ganhar alta, aí foi feita uma ecografia na cabeça dela, onde apareceu que ela tinha lesão. Ela tinha lesão é, mas cerebral. Mas não dava pra gente saber qual, qual seria o, o grau. O um grau, grau, não dava para saber onde que ia afetar, né? Uhum. E com o tempo que a gente foi percebendo que ela não... Ela era mais molinha, aquela coisa assim, mas sempre teve acompanhamento do neuropediatra, né a fisioterapia, desde o começo, ela sempre foi muito bem acompanhada, sabe, Ana? Lisete, e, e foi indo vocês com muita fé, acreditando que as coisas poderiam reverter, porque a gente sempre tem esperança. Sempre, sempre. É, você recebeu o diagnóstico do médico e te deu um baque, você entrou em choque. Sim, quando a, o primeiro diagnóstico, é, você não sabe, você não quer acreditar, né? É, foi bem difícil assim, a, a, o primeiro momento. Até eu entender que aqui eu não ia poder mudar. O que eu poderia fazer era melhorar a qualidade de vida dela, fazer ela ser a mais feliz possível. Uhum. Ali uhum. começou, né, a minha motivação para dar uma vida melhor para ela. Foi a, a, a Rafa está isso... com quantos anos? Assim? 12 12 anos. Uhum. Ela participa da escola Pai na Pai. Uhum. E fora a Pai, hum, ela tem outras atividades extracurriculares? Não, ela vai só na Pai meio período, né? Uhum. À tarde. E fora isso, ela é atleta, né? Triatleta. Pois é, que a gente também vai <risos> fora falar. Fora isso, ela é triatleta, né? Aliceete, além pegou e eu não sei se você foi a primeira, até eu gostaria de saber como que foi, como que você resolveu, já que você era esportista, você viu que você poderia ajudar a tua filha, incluindo na sociedade, é, participando das corridas que você participa. Então, eu comecei a correr em 2017. É, eu já frequentava a Academia Ox na época e ia ter uma prova que eles estavam é, organizando. E eu achei aquele troféu tão lindo, Ana, e eu brinquei com o João, né, que eu ia ganhar aquele troféu. E eu achei que ele olhou tipo, capaz, você nem corre, né, época eu não corria. E uhum. comecei a treinar para ganhar o dito troféu. Aham. Uhum. Ganhei o troféu, né? Mas eu fui Meu na troféu. raça, ganhei o troféu. Cheguei em terceiro, na, uhum. no geral ainda. Uns cinco quilômetros. Ainda, né? pouquinho. Aí, no ano seguinte, é, recebi um convite para correr com a... Na verdade, não para correr com a Rafa, mas se eu deixaria a minha menina correr com Pernas Solidárias, que o Pernas tava começando com o projeto aqui, né? Uhum. A Jaqueline e o Marcos. Eu falei, não, mas eu corro? Então, eu vou correr com ela, né? Que as meninas não sabiam que eu também corri. Aí... Fiz a minha primeira corrida com ela. Ana, foi assim, terrível. Eu comecei a empurrar aquele triciclo e pensei, meu Deus, eu não tinha força, né? Eu pensei, Elisete, você vai ter que se despertar? Porque como que você vai? A, tua, a Rafaela adorando e eu não tava dando conta, né? Uhum. Aí começou meus treinos, o meu foco para correr melhor com ela e fazer provas mais longas. Ali foi a minha motivação. Eu vi que ela gostou. E como naquele momento estava sendo difícil, eu tive que treinar. Aí peguei a, a assessoria, né, de corrida, para me ajudar com os treinos, que é a Timáquiva. E dali só, só foi aumentando nossos treinos e provas. E o que, que você achou, assim, que mudou na vida da Rafa? O que, que você, tipo assim, o que, o que surpreendeu a Rafa? Ela, ela se sente, é... como é que eu posso dizer, Ana? É... Famosa, uhum. porque as pessoas conhecem ela, assim, pessoas que ela nunca viu sabem o nome dela. E... Ela sente importante, e... ela sente que ela é capaz, porque se eu falo qualquer prova para ela, você vai conseguir que ela me responde, a gente se comunica, né? Ela fala algumas palavrinhas, mas ela, o sim ou não dela é um, um jeitinho específico que ela tem de me mostrar. É um ahem que é o sim, né? Eu falo, você vai conseguir? Ela diz ahem, que vai. Toda a prova. Se colocá-la em qualquer prova, ela quer ir. Ela fica muito feliz. Ela adora. É. Uhum. é. E ela é muito competitiva. E quando ela vê crianças, assim, que tem dificuldade como ela, assim, ela... Ela, ela faz se... amizade. Ela faz amizade. Ela faz amizade. Ela é uma princesa. Ela faz amizade, ela já quer... Ela... Qualquer criança que está perto dela, ela já, já começa a querer conversar. E você sendo mãe de uma criança especial? Porque para mim... É uma criança especial, Sim. como a gente tinha falado. É, Deus escolhe as mães. Ele não dá é, é, os anjos para qualquer mãe. Eu acredito muito. simples que a mãe que tem um filho com algum problema, assim, uhum. né? É, nesse sentido, ela é escolhida por Deus. Você não é por acaso que você tem uma filha não. especial. É, eu acredito também em... Amores assim de outras vidas, sabe, Ana? Não é possível que seja só dessa. É um amor assim que absurdo. Incondicional. Incondicional. Eu não, não tenho como é, mensurar o tamanho do amor que eu tenho por aquela menina. E você não tem um pouco de medo se acontecer tenho. alguma coisa eu com tenho. você? Eu tenho. Eu vivo. É um amor que ele anda de mãos dadas com medo todo dia. Eu tenho medo de perder ela. Eu tenho medo de deixar ela. Como eu tenho meu filho de 18 anos, não é diferente o nosso amor. É a mesma coisa, mas ele, eu tô criando pro mundo, né? Ele vai trabalhar, vai viver a vida dele. Se um dia eu faltar, eu sei que ele vai conseguir seguir em frente. Mas a Rafaela é diferente, porque a Rafaela, eu não tô criando pro mundo, é minha. Do começo ao fim, ela é minha, né? Então, assim, é um medo muito grande que eu tenho. De perder ela, quando eu vejo assim, né? Uh, outros casos de crianças especiais assim me dói muito e também tenho muito medo de deixar ela porque ela é é só mãe para ela é um grude assim, um grudinho. você foi casada você Sim. comentou comigo que o pai é uma pessoa presente Sim. te ajuda isso é uma das coisas que é importante principalmente para ela o apoio do, do pai. Sim, é. eu fui casada por 11 anos, né? Não deu não deu certo o nosso relacionamento de marido e mulher, mas de pai e mãe continua, assim a nossa relação. É como minha ex-cunhada sempre fala, vocês continuam sendo uma família, né? Não estamos juntos, mas a família continua. Né? Os filhos estão ali, é uma convivência que a gente tem que ter quase que diária, né? E vai ser para sempre essa convivência. Então, tem que se dar bem. Lisete... É, só falando assim que eu quero mostrar também para as pessoas que estão aqui junto é, que estão assistindo nós é que além de tudo isso que você está relatando para nós é, você ainda empreende sim você é uma mulher que muitos exemplos para nós porque você trabalha agora eu né você trabalhava numa empresa sim. E, é, você não conseguiu conciliar não. É, a rafa com o trabalho mas você pensou assim, putz, mas eu não posso ficar sem fazer nada. Então eu vou fazer algo para, para mim, sim, né? Financeiramente também. Então você tem uma empresa, você sim. tem. Eu queria que você mostrasse aqui para o pessoal seguir seu trabalho também. Isso. Então, é, eu tenho até eu tenho lá meu Instagram, que é o Elisete Custódio Makeup. É, eu tenho uma salinha de estética onde eu faço depilação, design de sobrancelha, maquiagem. É, extensão de cílios, né? Pra, é um trabalho que eu gosto, que eu adoro, sempre fui assim, né? Muito vaidosa. E E eu gosto de deixar outras mulheres bonitas também. Aonde que é? Lisa? É na Vila Nova, lá. É na rua do Portão. É ao lado da 506. Da 506. Isso. Lá você tem tua clientela, Isso, lá tem, tem tuas tua amigas. Lá. É, não, as meninas me acham, vamos lá, vou atrás. Porque a gente... E fica... não me abandonam, é. É, que Às bom. vezes uma indica pra outra e elas começam aí e não me abandonam. Tenho cliente de anos já. Eu comecei em 2014, tenho cliente desde a época 2014 até hoje. Lisete, então, pra finalizar nossa entrevista, é, eu queria que você comentasse pra nós qual o maior desafio de uma mãe que tem uma criança especial. É o preconceito é mostrar para as pessoas que é, ela tem todo o direito de ir e vir de estar tá ali no meio do povo de fazer o que ela gosta que isso ainda tem pessoas que acham que o lugar dela é em cima de uma cama em casa, assistindo televisão esse é o maior desafio e como eu digo, não quero nem saber as pessoas que deem o um lado com o preconceito delas porque minha filha vai passar isso aí, <risos> é aí. tem que dar os um parabéns pra você, é isso aí se a gente for ligar, porque os outros vão falar não, ela ia estar em casa, em cima de uma cama né, porque como eu, eu já comentei com você Ana, não é pra me aparecer porque eu não, não, não vou atrás de patrocínio de nada as nossas provas é tudo paga o triciclo dela foi pago não, não, sabe, não, a gente não quer nada, a única coisa que eu quero que ela faça o que ela gosta. E que ela seja feliz. Que ela seja feliz. É isso aí, a gente precisa é isso aí, ser feliz. Exatamente. Muito obrigada, Elisabeth. Obrigada, Luciana. É, obrigada a você, Ana. Obrigada você que está assistindo aí, nós. E é isso aí, começamos o programa e até a próxima semana.